Boa noite, queridos irmãos e amigos. Saúdo-vos com a paz do Senhor. Uh, convido a todos para que façamos uma breve prece antes de abrirmos a Palavra Sagrada de Deus. Inclinamos a nossa cabeça, Senhor, nosso amado Pai, nosso Senhor e Salvador, nos apresentamos a Ti como Teu servo, Senhor. Queremos fazer aquilo que seja da tua vontade Pedimos pela tua grande misericórdia que possamos hoje tocar na orla do teu manto, Senhor Para que sejamos abençoados com o conhecimento e entendimento da tua palavra Te damos graças ou louvores E te pedimos, Senhor, a tua grande bondade sobre a nossa vida Boa noite irmãos, mais uma vez, aqueles que estão nos vendo ou irão nos ver uh, Eu gostaria hoje de discorrer e refletir alguma coisa com os irmãos Sobre o Salmo de número 1 O primeiro Salmo uh, Na realidade, esse Salmo, ele possui seis versículos É um pequeno Salmo de introdução mas ele é riquíssimo em lições para nossa vida, em aprendizade, aprendizado em edificação da nossa fé mas devido ao tempo vou procurar resumir aquilo que me pareceu mais essencial hoje vivemos num mundo relativista um mundo cuja cultura é baseada no imediatismo, na, nas coisas que são relativas. Hoje o mundo pre, pequ, é, procura nos impor que a verdade, como outras coisas, é relativa, não é absoluta. E todos nós sabemos que só existe uma verdade a única verdade é Jesus Cristo que mesmo disse eu sou o caminho, a verdade e a vida mas entre as mentiras do mundo, do mundanismo uma delas que é um grande engodo para, nossa, para nós é que nesse mundo baseado em múltiplas atividades, múltiplas, múltiplas opções a felicidade está diretamente relacionada com as múltiplas opções que o mundo nos oferece creio que todos os irmãos já viram, por exemplo, na mídia propagandas uh, bens de consumo se eu tenho um celular, um, um, um iPhone número 10 se eu tiver um Iphone número 13, eu vou ser mais feliz, segundo o mundo. Se eu comprar um pacote de programas de televisão, de filmes, Netflix, se eu tiver só opção de acessar 80 canais, por que, que eu vou me contentar com isso? Eu vou fazer um que eu acione e possa acessar 200 canais, porque aí a minha felicidade será maior. Tudo isso, irmãos, é uma grande balela é uma, é uma grande enganação do mundo Que tenta nos desviar Tenta nos afastar da Palavra de Deus Não que nós possamos e temos que viver num mundo Que não nos ofereça opções Nós podemos ter essas opções Mas não vamos estribar a nossa felicidade Baseado Nessas opções para sermos realmente felizes Porque enquanto que o mundo Diz que temos várias opções de felicidade A palavra de Deus Como sempre na contramão do mundo Sabemos quem jaz no mundo Quem é o príncipe do mundo né? E a sua atividade para nos tirar Do foco principal Do foco de Deus É muito criativa Então contrariando essa relatividade que tentam nos impor a palavra de Deus diz não não existe várias opções ou vários caminhos para que possamos ser felizes apenas dois caminhos existem um deles é o caminho do justo e somente nesse caminho podemos alcançar a vida plena e feliz e o outro caminho é o caminho do ímpio, que leva à condenação. Antes de discorrermos sobre o Salmo, primeiro Salmo, o salmo, salmo número 1, um, eu gostaria de falar alguma, algumas peculiaridades sobre esse Salmo. Esse Salmo, se, irmão bem, se os irmãos bem uh, atentarem, ele não apresenta título e nem a autoria então ele é como um salmo de apresentação Jerônimo, um dos pais da igreja do século, do quinto século disse que o salmo 1 é uma entrada para a mansão dos Saltérios também em Jerusalém existe uma porta chamada porta dourada que é encrustada nas muralhas da cidade e segundo alguns teólogos e estudiosos será a porta que virá passará o nosso Senhor e, e Salvador quando da sua vinda quando da sua segunda vinda essa porta foi lacrada porque como está lá em Ezequiel, ela nunca mais poderia, depois que Jesus passou por essa porta para ir ao Monte das Oliveiras, essa porta realmente foi, foi fechada. E um pouco depois, ah, lá pelo século 17 ou 18, ah, quando houve invasão dos árabes, o sultão Salatiel, ou Salatino, mandou que essa porta fosse bloqueada para que o Salvador, para que Jesus, Messias, não passasse por ela como se o Messias pudesse ser limitado por um obstáculo físico e até mandou construir um cemitério árabe junto à porta, porque o judeu nunca passa sobre um cemitério para não ficar contaminado Bom, Aí já estamos fugindo um pouco, estamos indo muito para a história Vamos voltar ao Salmo 1 uh, O Salmo de número 1 um é um convite a todos aqueles que são adoradores para que possam conhecer e viver de acordo com a Palavra de Deus dele, deleitando-se com a Palavra e com o Senhor da Palavra mas não somente o Salmo número 1 um é a porta de entrada para a mansão do Saltério como o Salmo número 1 um, engloba uma boa porção de toda a Bíblia para melhor explicitar isso Uh, vamos lembrar que na época de Jesus, o Antigo Testamento, antes do Novo Testamento, era dividido em três grupos: a lei, os profetas, a lei, os profetas e os escritos, ou salmos. A lei, na época de Jesus, na época que estava escrito, compreendia desde o profeta Josué até o último profeta do antigo testamento, Malaquias aliás, desculpe a lei compreendia os cinco primeiros livros da Bíblia que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio essa é a lei depois os profetas de Josué até Malaquias. E os Salmos eram as demais porções da Bíblia. Bem, Jesus, lá em Lucas 24, capítulo, ah, no, em Lucas, no capítulo 24, no versículo 34, quando acompanhava os discípulos no caminho de Emaús, ele citou. Eu vim para cumprir tudo aquilo que estava prescrito na lei, nos profetas e nos escritos ou salmos. Agora, é algo muito importante, muito relevante em relação a essa divisão que acabamos de falar em lei, profetas e escritos porque todos, todos eles começam com uma ilustração do poder da Palavra de Deus em Gênesis capítulo 1 diz e Deus criou, e Deus começou a fazer a criação esse é o poder criador da Palavra de Deus lá em profetas, em Josué Deus falou com José e disse Seja forte e corajoso Esse Livro da Lei deve estar te acompanhar Sempre Dia ou noite Não se desvie nem para a esquerda Nem para a direita Aí temos o poder norteador da Palavra de Deus Aquele poder que que orientou Josué e todo Israel e nos orienta hoje a seguirmos a Palavra de Deus o poder da Palavra de Deus, o poder norteador e por, por último temos a terceira porção que são os Salmos e temos o Salmo 1 que nos especifica os dois caminhos que temos para seguir e esses dois caminhos são divididos qual é o divisor de água desses dois caminhos? o divisor de água é a palavra de Deus através da palavra de Deus dividimos os dois caminhos o caminho do justo e o caminho do ímpio veja bem irmãos, se colocarmos Gênesis 1 Profetas 1 e Salmo 1, um ao lado do outro, seria como um quadro de três partes um quadro tríplice como pérolas num colar que Deus criou desde o do Antigo Testamento até o Novo Testamento, sempre nos fala Sobre a palavra e a obediência à palavra. Sempre Deus falou com o seu povo, desde o início: se, a minha, se obedecerem à minha palavra, serão abençoados. Mas a desobediência levará à maldição. Eu gostaria também de dividir esses seis versículos do Salmo 1 didaticamente em três grupos o versículo 1 e o versículo 2 depois o segundo grupo, versículo 2 e o versículo aliás, versículo 13 e versículo 4 e o terceiro o versículo 5 e o versículo 6 o que fala o versículo 1? Bem-aventurado o varão que não anda Segundo o conselho dos ímpios Nem se, se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores Então, aqui fala bem-aventurado Esse bem-aventurado é, não é somente feliz É muitíssimo feliz Esse bem-aventurado tem uma correspondência lá no novo testamento Quando Jesus falou no sermão do monte E falou sobre as bem-aventuranças Bem-aventurado é muito feliz Mas não é aquela felicidade Que está ligado a circunstância A fatos A coisas materiais É uma felicidade muito mais profunda Que o próprio servo de Cristo, o próprio crente sente essa felicidade mesmo passando por uma tribulação, porque ele sabe que Deus, que Jesus, está com ele ah, depois temos o segundo que fala sobre a, o prazer que tem aquele que não anda uma coisa interessante aqui que esse, esse, esse salmo ele não começa dizendo como temos que fazer ele começa dizendo como não devemos fazer porque Deus sabe que temos a natureza caída e temos uma tendência natural para o pecado mas Deus nos deu a graça, e a graça de Deus nos dá força, nos dá disposição para seguirmos o caminho, a indicação do Senhor todos nós um dia, nós andamos nesses caminhos andamos no conselho dos ímpios, andamos, se detemos no conselho dos pecadores e nos assentamos na roda dos escarnecedores mas o Senhor veio, derramou o seu precioso sangue e nos livrou de toda essa imundice, de todo esse pecado, de toda essa ruína então, a palavra diz como é feliz aquele que não anda na roda dos escarnecedores em espelho, irmãos, aqui temos, se os irmãos uh, lerem com calma, vamos ver assim: que aqui tem uma dinâmica no versículo 1, uma dinâmica em crescente, segundo uh, aquele que pratica isso. Então, começamos. Bem-aventurado o varão que não anda Ele começa primeiro, ele, tem, ele se dispõe em três verbos Aquele que não anda Aquele que não se detém E aquele que não se assenta Então o pecado começa a ficar pior Anda, aquele que não anda no conselho dos ímpios Se refere a pensamentos Se refere a cuidados, a atitude Aquele que não se detém na roda dos aquele não, que não se detém no caminho dos, dos pecadores é aquele que o contrário daquele em espelho é é relacionável à conduta, pensamento, conduta e por fim aquele que não anda ou aquele que anda e aquele que se assenta é comportamento é participação então essa dinâmica é assim primeiro a pessoa pode seguir o conselho começar a andar no caminho dos pecadores e depois por fim ela está participando da roda dos escarnecedores e também temos assim um crescente em relação a ímpio Conselho dos ímpios Pecadores E zombadores O ímpio é aquele que Vive um mundo em desordem Aquele que não obedece A lei dos homens à lei de Deus, aliás Obedece à lei dos homens O pecador é aquele que Transgride o pecado Com o pecado Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus E o zombador É aquele que de plena consciência, afrontosamente, conscientemente zomba de Deus nega a existência de Deus o, o salmista aqui, ele denuncia o plano do mundo o plano para que possamos seguir o conselho de termos na, na, no caminho e assentarmos quando nos assentarmos a roda dos escarnecedores estaremos bem à vontade com o mundo e seremos do mundo e mais longe estaremos de Deus mais longe estaremos dos braços do Pai cada vez mais e o o príncipe desse mundo, ele é muito sutil Ele não nos, não, não nos afronta de maneira agressiva, ele é muito sutil Assim como as ondas do mar vão batendo num rochedo E muito tempo, muitos anos, elas vão batendo Não de maneira, de maneira forte, mas até de maneira leve E com o tempo, elas vão erodindo elas vão causando erosão daquela região da orla marítima Assim é o plano do mundo Para aqueles que não vão imediatamente O mundo começa a mandar ondas Que paulativamente vai erodindo a nossa fé Vai cauterizando e anestesiando a nossa consciência de cristãos e com tempos estamos conforme o mundo, conforme quer dizer com a forma do mundo. Mas se o mundo tem um plano para nos perder, para nos levar para o lago de fogo, Deus tem o seu plano para não deixarmos esse, essa salvação que Ele pagou com um grande preço. de que temos que nos alimentar, de que temos que seguir se estamos no caminho dos ímpios irmãos em primeiro lugar, temos que dar importância para isso para a Bíblia, que é a Palavra de Deus mas não só termos uma Bíblia podemos ter uma Bíblia ou uma coleção de Bíblias podemos vir na igreja Podemos uh, ouvir a Palavra de Deus Mas se apenas ouvirmos e não nos deleitarmos Não tivermos prazer na Palavra de Deus Isso entrará por um ouvido e sairá por outro ouvido Além de ouvirmos a Palavra de Deus nós temos que meditar sobre a Palavra de Deus. Quando ouvimos a Palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente. Mas, aqui no, no, no, no Salmo 2, no versículo 2, diz que O prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de e noite. Ou seja, na meditação da Palavra, o coração se aquece e aquilo que ouvimos porque a meditação no mundo pagão, no mundo de hoje, no mundanismo nos ensina que temos que esvaziar a mente para que possamos meditar sei lá o que mas a meditação do cristão não é só esvaziar a mente esvaziar a mente daquilo que não presta mas nos enchermos da palavra do Senhor. Temos que iluminar a mente, mas que isso tenha que descer ao coração, tenha que aquecer o coração. Temos que ter, meditar na Sua lei dia e noite, porque a leitura sem meditação é estéril. A meditação sem a leitura é errada E depois, segundo aquela divisão, para concluir irmãos Segundo aquela divisão que fizemos Dividindo o Salmo em três grupos de dois versículos Passamos para o versículo 13 e 4 Enquanto que no versículo 1 e 2 era a fonte no versículo 13 e 4, vai ser os frutos dessa dedicação que fizemos no versículo 1 e 2 Eu vou ler o versículo 1 e 2 novamente Para que sedimentamos bem essa, essa ideia, esse pensamento Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho do, dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí passamos para o versículo 13 e 4, que vai mostrar os frutos dos dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo. O caminho do justo Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que se fizer prosperará. Então, estávamos plantados num deserto seco, e estávamos desidratados e desnutridos espiritualmente o Senhor com a sua graça nos retirou daquele nos plantou junto a um canal de águas a água da vida e nos faz aqui uma metáfora uma metáfora com a árvore e os frutos da árvore nossos frutos serão na Ocasião certa Alguns irmãos muitas vezes acham que estão na igreja e ainda não produziram frutos Ainda não mostraram dons Ainda uh, o Senhor não se diferenciou para alguma coisa Mas existe, aqui a palavra está dizendo Que os frutos existem na numa, numa ocasião adequada mas, antes dos frutos, teremos folhas E não perderemos essas folhas Não cairão essas folhas E aí ele faz um contraponto com o caminho dos ímpios Não são assim os ímpios ímpios, Mas são como a palha A palha nos mundo, no mundo antigo ela não servia para nada ela só servia para o lixo então o vento vinha e levava a palha a palha em si não tem vida nenhuma é um, um arbusto, uma, algo seco, sem vida e depois irmãos temos que nos lembrar que uh, não podemos ser como a palha nós temos em vida o Senhor já nos transportou transplantou na figueira da vida fomos transplantados pelo grande agricultor o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, a, e através da seiva que corre nessa figueira nos alimenta e nos fortifica e, a, e o último grupo dos versículos, é o versículo 5 e 6 ou seja, o destino o destino final de quem percorreu um caminho e quem percorreu o outro caminho aí diz que os ímpios não subsistirão no juízo mas os justos o Senhor conhece o seu caminho Mas o Senhor conhece o caminho do justo Mas o caminho dos ímpios perecerá Então, irmãos, que hoje possamos retirar deste ensino pérolas e tesouros para guardar no nosso coração e que na, na no culto de domingo foi falado sobre fé sobre perseverança sobre amor que possamos perseverar no amor do qual Cristo nos deu, do qual Cristo nos dá a fé que é um dom de Deus não é mérito nosso, não é meritória e que não sejamos como uma palha que é sem vida, seca e que Talvez hoje tenha alguma utilidade, não sei qual, mas que será destruída no final. Agradeço a todos por me ouvirem e, e que Deus possa nos abençoar e possa abençoar todos aqueles que vão assistir após essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.